Fala aí drivers, tudo tranquilo? Lucas aqui, motorista de aplicativos já vai fazer dois anos e no vídeo de hoje eu vim fazer a terceira parte do mini curso para motorista de aplicativos ao qual estou oferecendo totalmente gratuito para você que quer ingressar nos aplicativos ou até mesmo ter um conhecimento a mais caso você já esteja fazendo parte desse mundo de aplicativos, beleza? E no vídeo de hoje eu vim abordar os principais itens que você precisa ter dentro do carro para você poder fazer um atendimento excelente e não ter problema nenhum quando você estiver trabalhando. Mas sem mais enrolação, vamos ao que interessa. Qual é o primeiro principal acessório que você precisa ter para trabalhar com motorista de aplicativo? Pensa aí comigo. Bom, se você já pensou que foi o celular, sim, você está certo. Esse é o principal acessório que você precisa ter, porque é com ele que você vai se conectar e atender os passageiros. Não há necessidade de um celular tão bom assim, maravilhoso, um celular de 32GB, um Galaxy S10 e os caramba. Não, um celularzinho básico que tem, atenda pelo menos a necessidade de abrir o aplicativo. Eu recomendo um, aqueles celulares da Samsung, J não sei o que, J4, J... 5, J6, é, A não sei o que, A4, A5, todos os celulares simples, basiquinho ali, que também não é muito bom você chamar atenção com o celular. E o segundo principal acessório que você precisa ter para trabalhar com motorista de aplicativo, é ter um suporte para segurar esse seu celular, e eu recomendo aqueles que são magnéticos, e sempre coloque na onde fica a saída de ar condicionado centralizado no painel do carro. Por que centralizado? Porque geralmente o passageiro ele vai olhar a rota que você está seguindo pelo GPS. Se você coloca do seu lado esquerdo aqui no vidro, você pode ter certeza que além do passageiro ficar desconfiado da rota que você está seguindo, você ainda sofre uma grande chance de ser assaltado durante algum percurso. Porque aí um, a bandidagem vai ver que seu solar está fácil ali na, no painel, vai lá, puxa e pronto, perdeu o solar. Então, ó, utilize utilizem esses magnéticos, tá vendo, a qual você só pressiona o celular aqui, quando você precisar, você tira o celular, eu não vou falar a marca disso aqui, eu vou deixar o link na, na descrição, caso vocês queiram também comprar, eu na verdade eu vou deixar todos os acessórios aqui na descrição, nenhum deles é meu, tudo pelo Mercado Livre, vendedores diferentes, porque eu não quero fazer venda desses produtos. Terceiro item, é claro, se você está com o celular, você vai precisar carregar ele, então tem aquele carregador veicular, principalmente aqueles que são com velocidade melhor de carregamento, turbo e tudo mais, olha, eu tenho esse daqui, ó, deixa eu pegar aqui tá vendo, ele tem apenas duas saídas, ao qual essas duas saídas consegue atender o que eu tenho aqui dentro do carro, geralmente só o celular para carregar e o luminoso que eu tenho aqui no carro, isso aí não vem ao caso agora, e ele tem esse, também esse, tá vendo esse cabinho aqui, ó, ele tá preso, ele é um adaptador que ele vem aqui atrás, ó aqui, ó ele tem essa adaptação ao qual o passageiro pode colocar o carregador dele aqui ou você mesmo oferece o carregador. E se você não quiser oferecer o carregador para a pessoa, quando você atingir a nota 4.90 na 99 e ter acima de 50 corridas, você vai até o centro de atendimento e eles vão te dar um carregador totalmente gratuito e alguns acessórios bacaninhas. Eu vou até mostrar para vocês, olha só. Não é propaganda da 99 não viu, <risos> mas tá vendo, tem esse carregador, é da 99, ele é universal, carrega tanto Android quanto iPhone e esse, caba, esse maiorzinho aqui eu não sei para que que é não viu, mas ele tem aqui também nesse carregador e é super bacana viu, mas continuando, esses são os três principais acessórios que você precisa ter para trabalhar como motorista de aplicativo. Aí tem os acessórios adicionais, mas eu costumo dizer que uma coisa que também você tem que ter dentro do seu carro é troco, ande sempre com moedas. Olha, eu ando com essas moedas aqui ó, eu sempre ando com esse joguinho assim ó. Aqui tem moedas de 50 e moedas de um real. E por que eu ando com um real e cinquenta? Eu não ando com 25, com 10, só se os passageiros me, me derem, mas eu guardo elas. Porque quando o passageiro, vamos supor, a viagem dá 6,20. E o passageiro dá R$ 7, Você fala: "Olha, eu só tenho eu só tenho troco de 50 centavos aqui. Tem problema?" Geralmente eles vão falar: ah, "Não tem problema nenhum. Eles vão deixar o troco para você. Essa até é uma tática bacana. Ou eles vão simplesmente aceitar somente os 50 centavos. E aí você consegue mais 30 centavos tranquilamente. Então essa é uma tática bacana. Sempre ande com moedas de R$ real e Agora, se você quer ser um motorista acima da média como eu, você tem que fazer um pouco a mais eu tenho alguns acessórios dentro do carro que garantem o conforto do passageiro e esse conforto que garante para eles me garantem também bastante gorjetas quando você dá algo a mais e o passa e, vo e você supera as expectativas do passageiro ele sempre vai te dar um agrado a mais a viagem dá 7 ele dá 10 ele deixa aqueles três reais de troco ou eles te dão gojeta diretamente no aplicativo e é super bacana você sempre oferecer algo a mais e o que, que são esses itens olha só balinhas não precisa ser aquelas balinhas caras. eu ofereço balinhas eu uso da frigelos sabores sortidos é, água água é muito importante também nos dias de calores no fio geralmente eles não consomem água mas eu deixo aqui no carro ó Cheirinho de carro Que é algo muito importante Eu acredito que você não gosta de entrar em um carro fedido Eu também não gosto Então eu deixo um cheirinho bacana aqui dentro do carro E se entrar aqueles passageiros que estão com odores fortes e tudo mais Esses cheirinhos conseguem inibir esses odores Eu uso particularmente da Glade Não sei se dá pra aparecer aqui ó. Vou até fazer a propaganda dessa marca aqui. Mas eu uso da Glade, é um dos melhores cheirinhos que eu utilizo dentro do carro, sabor, sabor não né, cheiro, fragrância de citrus, uma das melhores fragrâncias que eu utilizo, e os passageiros dão feedback super positivos. Um outro acessório que eu recomendo para você que está iniciando com os aplicativos e tudo mais, que é exatamente uma maquininha de cartão, vejam, eu tenho essa maquininha aqui ó, do mercado pago ao qual ele consegue inibir de levar qualquer tipo de calote quando o passageiro fala, ah, eu tô sem dinheiro e tudo mais, eu falo Ó, aceito débito e crédito. Eu sei que na Uber o passageiro já paga diretamente no aplicativo ou contém dinheiro, mas sempre vai ter aqueles passageiros que vão querer dar uma despertinho. De então quando a viagem tiver em dinheiro e eles falaram que não tem dinheiro, eles falaram, ó, aceita débito e crédito. Eu sei que você vai perder uns 2% aqui da, da taxa da maquininha e tudo mais, mas é melhor receber do que depois não receber nada. E também isso ajuda na 99, porque quando você tem uma maquininha de cartão com a 99, você tem chance de receber muito mais chamados de maquininha, porque nem todo motorista quer ter uma maquininha dentro do carro. Então você tendo uma maquininha, você consegue ativar a opção de que você tem a maquininha, e assim garantindo mais corridas, na plataforma da 99 Pop, ah, o link para você adquirir essa maquininha com 60 reais de desconto eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Beleza, e o porquê eu dou todos esses acessórios a mais? É como eu disse, vai te garantir um algo a mais, vai aumentar a sua renda e você não vai gastar quase nada. Um pacote de bala dá uma média de uns 5-6 reais. Aí dessa Figel. se encontra em todos os mercados de atacado, compre sempre alguns pacotinhos a mais. Água você vai gastar uma média de 18, 20 reais com uma caixa com 48, vai dar uma média de uns 30, 40 centavos por copinho de água, não vai ter também gasto nenhum. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e não esqueça que a quarta parte vai ser mostrando, simulando uma corrida nos aplicativos para você que tem curiosidade para saber como funciona exatamente. Se você gostou, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber os próximos vídeos e eu vou ficando por aqui. Até a próxima, falou, tchau!